se tu me entendeu Quero comprar seu amor e uma batata frita Me diz qual sua cor favorita E me vê o preço do sorvete de baunilha Me beija e me abraça Depois me vê uma casquinha de graça Ô oh, moça da sorveteria Cola lá em casa que essa noite você é minha Meu bem, o que aconteceu? Minha batata murchou e meu sorvete derreteu Meu bem, esperei por seu amor Foi tanto tempo que minha casquinha quebrou Não sei como faço pra te esquecer Quando meu coração se prendeu a você Oh moça da serpeteria Cola lá em casa que essa noite cê é minha Solta de matar, cola.